E aí, galera? Beleza? Aí, Faquini falando. No vídeo de hoje, eu quero te mostrar uma espiadinha de como vai ser o jogo da Flokino, aquela criptomoeda meme que agora já não é mais meme, já tem uma porrada de coisa acontecendo e eles estão liberando aos poucos o teste do jogo, então você já pode inclusive participar do teste do jogo e lançar um teaser aí com um gameplay que é muito legal. Vamos dar uma olhadinha, olha esses gráficos, como que vai funcionar, essa daqui é a Arena de Batalha, você escolhe o seu personagem, o seu NFT, que inclusive é atualizável. Você vai atualizando o seu NFT conforme ele vai evoluindo. Vai ficando mais raro e mais valioso o seu NFT. Ou a jogatina é naquele esquema de turnos, então cada um vai fazer um ataque, cada um tem o seu poder você vai inclusive melhorando né, o seu poder, o seu tipo de ataque com os personagens esse ursinho aí é a Vera, esse chapéuzinho aí eu não sei quem é, mas eu achei bem interessante deve ser o chapéu do Harry Potter Vahala, é o jogo oficial de Hino que vai começar muito em breve, então eu gostei muito, porque eu, tava, eu estava imaginando um gráfico, né, um 3D, muito menos elaborado. Eu não estava imaginando que seria tão bom. Então superou demais as expectativas. Tenho certeza que quem gosta desse tipo de jogo... Quem gosta de curtir aí uma jogatina, vai adorar curtir esse jogo Valhalla. Se você ainda não está investindo em Hino, quem sabe essa é uma boa oportunidade para você pensar e estudar melhor esse projeto, porque esse jogo, quando estrear, vai fazer um sucesso. E aí você escolhe o seu poder, escolhe onde que você vai colocar, em qual nível né, você vai colocar aqui, fazer o ataque... Tem um time aqui da batalha, né? Então ela vai acontecer durante um período. A princípio vai ser você contra o computador. E depois, nas futuras atualizações, vai ser você contra outra pessoa, que também é bem legal, lembrando também que essas batalhas, o jogo inteiro, né, um jogo play to earn, você ganha conforme você for vencendo, você vai atualizando sua vera, ela vai ficando mais famosa, mais valiosa, com itens diferenciados e raros, inclusive. Então, é bem legal o que tá acontecendo em Hino. está muito desenvolvido já, a ideia era lançar um beta em fevereiro, aconteceu, já tem possibilidade aí do testnet então se você tem interesse em participar eu vou deixar o link na descrição do médium que é um arquivo na verdade é uma página né, da internet que tem o passo a passo de como você faz para participar do jogo teste como você entra como um teste você tem que adicionar a rede de teste tem que conseguir os tokens de teste e aí participar para obviamente colocar as suas recomendações Entender se teve algum bug ou não, porque quando o jogo começar vai ser muito bacana. E entra dia e sai dia, como que tá o Twitter? No trend de criptomoedas, varrala ou floquino. É basicamente invariável. Dia sim, dia não. Às vezes, vários dias consecutivos, e ou varrala, ou os dois, entram no trend top. Já tem mais de 300 mil seguidores na página de Flock Inu, 300 mil agora, acabou de conseguir mais 30 aí, ou mais 300 na verdade. Então é algo que está começando a ganhar um corpo muito grande, Flock teve uma correção de preço. Depois, é, obviamente junto com todas as outras criptomoedas, ela teve essa correção de preço, teve a migração de contrato para o contrato novo, que agora está fomentando criar uma DAO, ou seja, uma organização descentralizada anônima. Então o Flock tem muita coisa. Depois eu vou fazer um vídeo atualizando com mais outras coisas que também aconteceu, para não colocar tudo num só, senão vira um conteúdo enorme, que aí vocês acabam não conseguindo captar tudo. O que eu queria mostrar hoje era justamente aquele gameplay de Valhalla, que está incrível, que eu recomendo que você... Procure saber mais. O link vai ficar na descrição. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Não se esquece de se inscrever no canal para receber notificações de vídeos que a gente faz por aqui. Eu te vejo no próximo. Fui!